Olá, pinguins! Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Pinguim! Seja bem-vindo a mais um vídeo! Em caso vocês estejam vendo uma legenda aqui, não se preocupem, é só para ter o um vídeo em inglês, ok? Bem, vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre algo completamente diferente algo novo aqui neste canal. tudo bem está abraçando umas notificações estranhas aqui não estreia minha cara mas enfim voltando a ah, é que eu estava falando bem é, recentemente a escritora e também dona do canal le café beca né, como ela gosta de ser chamada enfim que eu conheci ela pessoalmente inclusive mas isso aí fica para outro vídeo é, possuam um desafio e é... eu vou falar sobre esse desafio com vocês esse calma que vamos reagir primeiro a esse vídeo vocês terem uma noção do que vai se tratar esse desafio vamos lá? então vamos lá Vamos ver agora aqui o vídeo. Vem escrever um livro em seis meses. Diário 5. Esse é o título do vídeo. Oi, gente. Tudo bom? Eu sei que já faz mais de cinco meses, talvez, que eu não gravo um diário de Primeiramente, olá. Segundamente, sim. Demorou muito. Escrito aqui tem algum motivo. É porque eu não estava escrevendo. Como é que você vai gravar? Gravar um diário de, de escrito, você não Eu tinha. Bem, você poderia gravar. Brincadeira, uhum. você vai, Eu ia falar, você poderia gravar quando você não escrevia. O quanto que você não escrevia? Enfim. Enfim, continuei. Eu tô parado de escrever o um livro por um tempo e depois de cinco meses parada, vocês sabem, né? É muito difícil voltar a escrever. É... Sim. É muito difícil voltar a escrever, e é por isso mesmo que eu estou aqui. Vamos lá? É muito difícil você voltar a escrever um livro depois de ficar cinco meses longe da cabeça. Eu, eu tô. eu estava até olhando. Gente, olha isso. Isso dói. Eu já pra vocês, isso dói no coração. Dói, na boa. Durante aquele tempo, eu nem pensava no livro direito. Então, foi esse momento de total separação da minha história. Sim. E tá na hora de voltar, né? Tá. Se você já passou algum tempo sem escrever, você sabe que voltar a escrever é um desafio idômico. Sim. E a verdade grande. é que eu já tinha passado mais ou menos uns seis meses, outros seis meses, longe dessa história. Meu período em que eu tava. Foi por mais tempo. Mas de coração, gente. Sabe? Sabe o coração? Ele fica bem aqui, ó. Tá até corações aqui no meu negócio. Sabe o coração? Então, o de dói. Tá... Ele machuca, ele fica branquinho, que nem esse aqui. Tava fazendo um TCC, -se, se não me engano. Foi uma coisa assim. Eu sei que essa história, esse projeto, se pudesse contar as estrelas, existe desde 2015. E eu decidi. O que... meu também. O que eu vou apresentar aqui. Eu também. Tô... Então, tamo junto. Que eu vou escrever essa história esse ano. E eu vou fazer Também. isso Bora. em seis meses. E eu tenho que compartilhar esse projeto com vocês. Bora. Porque eu acho que vai ser muito mais legal se tiver outras pessoas escrevendo comigo. Eu Sim. acho que juntos a gente pode ter ser uma É bem mais divertido, tá? O um estímulo. Meu objetivo é que, se pudesse contar as estrelas, não tenha mais do que 100 mil palavras. Cem mil é a, digamos assim, a meta ideal. A minha meta é diferente, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E eu preciso conciliar a escrita desse livro com o canal aqui, né? Porque eu não quero parar de gravar, não quero parar de atualizar o da enquanto isso. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou escrever cinco dias por semana. Por quê? Cinco dias por semana. Pirâmides. Domingo eu não quero escrever. E sábado eu vou acompanhar é o de gravar que o canal. E eu preciso de um dia inteiro pra gravar. Então, eu vou escrever cinco dias por semana. E isso dá um total de 660 palavras por dia. Eu vou dia, fazer os cálculos depois. Até depois, o final de julho, eu tenho escrito um livro de 100 mil palavras. E se você quiser participar desse desafio comigo... agora é que entra, vai. Eu vou colocar aqui na descrição o calendário de metas. Eu já estou escrevendo... Eu já tenho o calendário de metas desde o dia 2 de janeiro. Então, nessa semana... É, eu vou ter que ajeitar porque eu não comecei no dia 2 de janeiro, né? Hoje já... é dia 6. 9. Tá? O que passou agora, o único dia que eu não escrevi foi um dia, quer dizer, que eu não escrevi entre aspas, né? Que eu não bati a meta. Mas mesmo é, assim eu escrevi nesse dia. Esse calendário, tá bom, eu não sei qual isso, é né? a magia que tem aí, mas esse calendário... Organização... Primeiro fato, graça, nesse som aqui, gente, é porque é o seguinte. Voltando ao que você está falando, sobre organização. Organização, é, além de ser melhor realmente para você saber fazer o que eu, Você saber o que você vai estar fazendo, quando você faz a sua organização, dá aquela impressão de eu tenho mais responsabilidade sobre isso, porque fui eu mesmo que fiz para mim, então por que não fazer ela? Entendeu? Ou, no caso aqui, né, já que foi ela que fez, no meu caso vai ser, poxa, eu tô junto nesse projeto, então, vamos lá, vamos estar tá junto para fazer isso. ele te incentiva muito. Eu acordo Sim. de manhã, já Eu consigo... acabei de falar. Preciso escrever, eu quero bater essa meta. Então, assim, você olha para aqueles dias que faltam, você vê os dias que passou, você vê os verdinhos dos dias que você cumpriu, os laranjinhos dos dias que você não cumpriu a meta, e você se sente... Muito animado. Então é isso, gente. Se você quiser participar desse desafio... Eu tô dentro! Você é super bem-vindo. É só baixar aqui, aqui. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. É, se você gostou, não deixa de dar o seu like. Eu parei de pedir likes nos meus vídeos, porque eu acho isso um pouco chato, mas eu também acho necessário, porque eu percebi que quando eu não falo pra vocês Ah, esquece de deixar o like. Acho que vocês se esquecem. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, agora eu vou falar seguinte eu estava realmente esperando que ela falasse isso eu, eu já tinha assistido o vídeo antes Porque que agora eu estou só mostrando para vocês mas gente não se esquece de dar um like pelo amor né gente like like zera deixa o like dá muito muito muito trabalho sério esse vídeo deixa o seu like se você conhece algum escritor não precisa enviar tá para mim não preciso porque eu já estou sabendo também por isso que eu estou avisando Tá enrolando pra escrever o livro. Manda esse vídeo pra ele. Quem sabe não é... Ele não sabe nem me inscrever. Não precisa enviar pra mim, mas se vocês tiverem outro, eu vou deixar o vídeo original na descrição, beleza? E é isso aí. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, ok? Pra você receber as atualizações e participar de todas as lives e hangouts e vídeos e whatever. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, agora vamos voltar lá para... Agora eu vou falar para vocês as minhas informações sobre a minha participação. Agora que vem. Olá, pessoal. Eu estou aqui agora para mostrar para vocês o meu calendário. Sabe, já está modificado, já está bonitinho de acordo com as necessidades. Bem, eu calculando certinho deu 84 partes que eu tenho que fazer. Para você que não sabe, o Mistério da Alta Rosa ele é dividido em partes. Cada capítulo é dividido em uma parte. Cada parte normalmente é inscrita em um ou mais dias. Mas normalmente é para fechar uma ideia quando eu não terminar a parte do mesmo dia, porque eu quero fechar a ideia ainda antes de eu lançar a parte completa. É como se fosse assim. É... As partes são como se fossem os episódios de cada uma da... de cada capítulo. Então o um capítulo pode ter um determinado número de episódios. É, esse cálculo do capítulo pode ser feito pelo seguinte: o número do capítulo mais dois. Sim. Aí você descobre o número de partes. Então, por exemplo, capítulo 5 tem 7 partes. Porque é o capítulo 5 mais dois. E aí dá sete partes. Esses dois são referentes à história da irmã e da mãe, normalmente. Então, é mais ou menos isso. É. Então, baseado nisso, são 84 partes. Como cada parte deve ser feita em um dia, então, são 84 dias de desenvolvimento. O número de palavras nem importa. Nunca. Então, ah, então você pegou o resto do tempo para quê? O resto do tempo é para revisar, aí tem que enviar, tem que planejar desenho, tem que fazer um monte de coisa, porque o Mestral da Lata Rosa, ele é um livro que tem normalmente ilustração. Todo início de capítulo tem ilustração. E normalmente agora eu quero enviar mais, só que agora eu quero planejá-las também. Então não tem só escrever, tem que planejar os desenhos e enviar também. E o tempo também que sobrar, vamos dizer assim, para dar os seis meses, eu quero fazer outras coisas e tenho outras metas. Mas eu só vou começar a colocar essas metas nesse calendário quando elas chegarem, quando eu conseguir terminar essa parte do livro. O, a meta principal é terminar o livro. E ah, em até seis meses, vamos dizer assim, é o máximo. E esse é o meu objetivo. A minha ideia é fazer realmente todo, é, todos os cinco dias na semana. E já está de acordo. E vocês podem ver que a ideia é completar realmente assim. Eu estou fazendo cada parte tal, a meta mensal. Claro que essa parte aqui está incompleta porque não completou ainda o um mês. A ideia é que até maio, até maio dia 10 de maio, que é quando eu finalizo o projeto até dia 10 de maio de 2018 eu tenha o projeto concluído aí a meta já vai ter chegado. Aqui deve tá, estar, a meta tem que estar atingida até dia 31 ok? É, vai ser um pouco menos de seis meses eu sei, mas, enfim a ideia é a mesma, a ideia é o completar esse desafio. O um negócio é que vai ter um dia ou outro, que eu tenho certeza que eu não vou fazer o capítulo. Então, vai adicionar o um dia. Então, assim, espero conseguir terminar. a tempo, e sim, eu estou dentro do desafio. Agora, sobre aqui o canal. É... Ela falou lá que nos sábados ela usava para gravar vídeo. Exatamente. Então, eu vou fazendo na mesma forma. Sábados, eu vou usar para gravar o um vídeo explicando o que está acontecendo durante aquela semana. Pois é. E aos domingos, esses vídeos vão ser lançados. Espero conseguir completar esse desafio também. É, ok. É isso. é o formato. Vocês vão ver. E esse vai ser o meu diário de inscrito. Tomara que vocês gostem. Vai ser muito divertido. Eu não sei se ele vai eu vou legendar aos poucos, mas eu não pretendo legendar assim. Tá bom? Então, vocês veem que o dia hoje, dia 9, que é o dia que eu estou gravando, não vale a partir de amanhã. Então, tomara que eu consiga. E desejem sorte também. E é isso. Se você quer participar do desafio, o link está aí na descrição para você ver o vídeo completo com a sua própria opinião. Beleza? Deixe o seu joinha e não esqueça de ser feliz sempre. Até o próximo vídeo falos